Então vamos dar uma olhada nos mercados que reagiram muito bem à divulgação do CPI, que saiu abaixo do esperado. O Bitcoin teve um pump até a casa dos 24.180 dólares, que é uma região de resistência que eu vou comentar aqui. No vídeo de hoje. Então vamos dar uma olhada aqui agora o que a gente pode fazer. Vou mostrar para vocês exatamente o que eu tô de olho aqui. Então não esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Se inscreva, ative todas as notificações e participe também do grupo do Telegram. Link aqui abaixo na descrição. Do vídeo, então vamos lá, pessoal. Começando aqui o Bitcoin no diário, primeiro, tá? A gente tá aqui agora de novo, aqui, o Bitcoin na região dos 24.100 dólares, quase, né? A gente teve uma correção até os 29.080 dólares. Aqui é então, o Bitcoin tá bastante bullish aqui com essa divulgação, aí tá. Mas tem algumas ressalvas que eu quero comentar para vocês durante nesse vídeo aqui. Então, galera, o que aconteceu, né? A gente não tá conseguindo aqui, o Bitcoin não consegue fechar dos importantes agora. aqui. Uh, né, abaixo dos 23 mil dólares, né? Então a gente tem umas bliscadas aqui, mas não consegue realmente perder essa região dos 23, que eu considero bastante bullish aí, é uma região de suporte importante, tá? É, mas eu quero baixar aqui o tempo gráfico, vou entrar aqui no quatro horas, que fica um pouquinho melhor da gente ver. O que, que eu tô de olho aqui agora, galera, é de fato aqui nesse, nessa triangulação do Bitcoin, aqui, né? Então acho que isso a gente pode acompanhar. Né? obviamente a gente está aqui também nessa bandeira de baixa é bom estar tá ciente né galera mas a gente tem esse aqui ascendente que é uma formação uh, mais bullish tá então é importante ficar atento aí na aqui nisso né então para mim é que agora, aqui agora que a gente tem que acompanhar galera é o rompimento dessa dessa região né duas 24.200 tá bom que é uma região que a gente tem aqui resistência, né? A gente bateu aqui três vezes praticamente essa região. A gente teve esse falso rompimento aqui, né? Mas para mim na verdade foi só uma realmente busca liquidez aqui né na minha opinião nessa região aqui que o Bitcoin buscou a casa dos 24.700 tá mas para mim a zona que eu tô de olho é realmente a faixa aqui dos 24.200 tá então para mim aqui para ficar realmente interessado em, em, em buscar um trade pro Bitcoin galera essa região aqui dentro é um pouquinho complicado conturbado tá eu aconselho vocês a esperarem realmente um rompimento dessa região dos 4200 tá e um fechar candles acima aí, né? te manter um suporte nessa região para poder buscar uma operação aí de compra, tá? Eu acho que aqui dentro desse triângulo aqui, dentro dessa região, ainda é um pouquinho arriscado, tá bom? Eu vou comentar para vocês aqui um pouco mais uh, por que isso, tá? E se a gente perder essa região aí, né? Se a gente começar a retrair aqui agora muito, tá? E perder a região aqui dos, dos 22.700, que é uma região que eu tô de olho, tá? A coisa pode ficar complicada a gente acabar aí buscando, né? Retestar o fundo desse canal aqui, e a coisa pode desandar um pouquinho, tá, pessoal? Ainda mais dependendo de como vai, como vai reagir aí esse P500 aí e os mercados. Então, essas são as zonas para ficar de olho, na minha opinião, tá? Acho que antes disso aqui é querer se afobar um pouco, tá, galera? Para mim, a região aí dos, dos, dos 24.200, eu quero ver o Bitcoin realmente fechando aqui acima, tá? A gente teve volume nessa região aqui, tá? Mas a gente não está no topo, então não é algo ruim. Como vocês viram aqui também, estão acompanhando aí, né? A gente tá a gente teve bastante aí liquidação de shorts, com bastante compra-mercado, isso é um ponto de atenção, então quem comprou aí mais abaixo aí é o momento que, de se proteger um pouquinho mais e esperar realmente ver se o Bitcoin vai conseguir buscar romper a região dos 24.200, tá galera? É, então acho que basicamente é isso em relação à análise mais aí técnica aí do Bitcoin Bitcoin sentimento tá eu acho que aqui agora realmente é o momento de, de aguardar um pouquinho tá eu quero comentar para vocês aqui então o que está que uh, né, o que está que arriscado um pouco aqui nessa situação né o que está que deixando aí um pouquinho mexendo um pouquinho com o pé atrás né em relação a esse essa subida aqui do preço né a primeira coisa galera que eu venho comentando para vocês há bastante tempo a gente tem aqui ainda essa a questão da Hash Rate aqui do Bitcoin, a né, Hash Ribbons, a gente está aqui ainda numa capitulação dos mineradores, tá? Então, o preço geralmente tem uma dificuldade, do, o preço do Bitcoin tem dificuldade de conseguir subir quando a gente está durante uma capitulação dos mineradores, tá? Então, a gente não tem previsão aqui para acabar isso aqui, a minha expectativa é mais ou menos 20, 20 30 dias para acabar isso, tá? É, enfim, então, obviamente o Bitcoin vai conseguir também recuperação de preço antes desse sinal de compra vir aqui, tá? Então, não dá para prever exatamente né, quando a gente vai ter esse Uh, vai fazer essa, essa. O preço vai realmente começar a reagir, tá? Mas geralmente é um pouquinho antes do sinal de compra. Mas quando o sinal de compra vem aqui, geralmente é o melhor momento que a gente tem para comprar uh, Bitcoin aí no curto prazo, tá? Pelo menos. Então uh, é um indicador que eu estou de olho aqui. E isso deixa um pouco aí, uh, um pouco complicado para o preço subir, tá? Da, da maneira que a gente gostaria, tá? E outro fator que é importante vocês ficarem atentos, eu comentei aí, inclusive no Telegram, que a gente tem bastante liquidez abaixo, tá, galera? Então, a, o, o preço estava aqui aqui nessa região, inclusive dos 23, né a gente tinha bastante liquidez, que né? tem liquidez na região dos 22.200 aqui, ó. Mas se a gente olhar aqui no loopback de um mês, a gente tem então bastante liquidez nessa região dos 8.700, tá? Então, a, a gente não conseguiu ainda, vou falar um pouquinho das Pe 500, a gente não conseguiu ainda romper essa, finalizar essa tendência de baixa para as Pe tá? Acho que é um ponto importante. E o Bitcoin está esperando de fato aí uma, uma decisão aí SP500 para defi, para definir né, se vai buscar aí testar a região lá dos 28, 29, né? Que é, inclusive, o alvo aí da, da desse desse padrão desse triângulo aí que a gente tem. É ou vai buscar testar os fundos aí na região dos 8.700, tá? Então, se a gente romper a região dos, dos 4.200, tá, a gente pode ter formado aí um fundo local aí o Bitcoin sim. Tá? mas um fundo aí global aí pessoal no próximo ano a gente não pode dizer ainda tá então isso tem que tomar cuidado porque as pessoas acham que às vezes a gente faz um ah, pô agora o Bitcoin não vai voltar mais 17 tá a gente não pode assumir isso aqui agora tem tem muito tempo aí para andar as coisas andarem tá mas a gente pode sim ter feito um fundo local para o Bitcoin se a gente conseguir ficar acima aí dos quatro 24.200 e, e né continuar rompendo para cima aí e buscar a região lá dos, dos, dos 27 28 tá mas tem esse ponto de atenção, tem liquidez abaixo aqui, tem que ficar atento, tá? O que está me preocupando aqui também bastante é a questão da, da SP500, que eu acho que é um fator que você tem que ficar de olho, galera, tá? Porque a gente aqui, ó, é... deixou um gap muito grande abaixo, tá? Então é um ponto que tem que ficar atento aqui. Mas estamos subindo, né? isso é um bom sinal aqui, ela subindo. Com o índice dólar aqui, que está perdendo força bastante aqui, ó. Deu muita força, fazemos, fizemos um pivôzinho de baixo aqui agora. tá Isso aqui é um sinal excelente aí para o Bitcoin e para o para os mercados tá pessoal isso aqui é realmente a zona que eu tava de olho para o índice do dólar a gente tá rompendo para baixo aqui e não e com bastante força tá tá interessante aqui o o, o, um, o índice do dólar tá então acho que é isso assim esse gap da CME que tem que ficar de olho tá a gap da CME a gap do Bitcoin tá desculpa acho esse gap aqui bem grande aqui no, no aberto tá é um ponto que o que o que as pequenas pode voltar aqui a, a buscar porque deixa liquidez aqui né nessa região tá bom e, e se a gente olhar aqui o, a SP500, vamos puxar aqui o gráfico para né? dar uma olhada aqui que tá aqui que a gente tem que ficar de olho. Só expandir esse gráfico aqui, deixar maior. Então aqui é essa região aqui, ó, a região dos 4.200 pontos, que é a zona que, que a SP500 tem que conseguir romper aqui agora. Tá? Então romper essa zona aqui, a gente pode testar na minha opinião, essa faixa aqui ó, dos do, de Fibonacci aqui, na verdade, essa região aqui dos... Uh, já, na verdade, estou próximo de testar aqui, né? essa região aqui dos 4.250 pontos aqui, tá galera? Essa região vai ser bem importante, tá mas na minha opinião, aí, a pequeno a, a, a, se ela conseguir romper essa região dos 4.200 aqui, pode ficar bem interessante aí é, é, para o para o Bitcoin, né? O Bitcoin tem chance de conseguir romper essa, essa região dos 24.200. Então, o Bitcoin está interessante aí. Quem está 100% vendido, deve, tome cuidado, tá? tome bastante cuidado nesse momento. Uh, eu acho que não, nunca é inteligente ficar 100% vendido, 100% comprado. Tem que, tá, tem que ter uma exposição aí né, na sua banca e, e fazer trades aí com o capital que você está... Disposto aí a arriscar, que é um capital pequeno, tá, pessoal? Então basicamente é isso que eu tô fazendo aqui agora, aguardando esse, esse, esse rompimento aqui, tá? É, em termos de uh, do Bitcoin, a exposição com o Bitcoin, eu aumentei uma exposição com o Bitcoin quando saiu, quando, a, quando foi confirmado que esse resultado aí da, do CPI ele, ele saiu melhor, tá? Aumentei minha exposição em spot ali, né? Porque o Bitcoin pode sim ter chance grande aí de fazer esse rompimento, tá? Mas. Uh, o importante é a gente entender, galera, é que esse, essa divulgação do CPI aí né, não quer dizer que a inflação está resolvida os problemas, não, tá? Esse é um ponto importante. A gente tem ainda né, outros dados que vão sair em setembro aí, uh, em agosto, vai sair alguns dados aí em setembro, depois tem a reunião do, do, do FONC aí, tá? aí, em setembro, tem que ver as datas, eu informo para vocês no, no Telegram, tá? Então a gente não tem ainda uma, uma, uma de fato, uma definição que, que a inflação tá resolvida, eu acho que longe disso, tá, na minha opinião. Uh, então o mercado está nessa zona aí ainda cinzenta, tá? É importante tomar sempre cuidado e não ficar muito otimista. Eu sei que sai um, uma notícia boa, a gente fica muito eufórico aí, mas é bom esperar realmente uma confirmação aqui que eu aconselho vocês fazerem nesse momento. Tá bom, pessoal? Então acho que mais é isso. Uh, qualquer novidade eu volto aí uh, aqui no YouTube, né, se, se der, ou aviso para vocês no Telegram, que eu estou aí de olho, tá? Mas por enquanto a gente está numa zona aí que tem que esperar realmente uma, uma definição melhor, tá bom? Então é isso, deixa o like se você gostou aí do conteúdo, se inscreva no canal, ative, todos, ative todas as notificações e a gente se vê aí o mais breve possível. Um abraço!